e pessoal que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo vamos ao vídeo uma boa tarde sou maurício mococa hoje nós vamos mostrar aqui o equipamento que nós usa para fazer as variônicas é uma parte dele a parte nós não vai mostrar do turno mas a parte de furação tudo é daqui então a gente vai fazer uma demonstração como é que nós fura eles então a aqui nós usa uma furadeira de bancada é uma furadeira de bancada e também usa uma morsa coordenada e agora se não vamos mostrando aí para o pessoal como é que nós faz esses furos esses furos mas é feio ele é feito aqui com essa broca aqui de 4, 4 milímetros então a, a que nós fura ele aqui aonde é vai essa vareta e aqui em cima nós tem aqui o parafuso esse parafusinho aqui é o parafuso o parafuso vareta um então, beijo é pequenininha ele vai aqui em cima a sair para os amigos ver aí como é que é mais ou menos elas já vendo o vídeo aí por exemplo já vai ter uma ideia de como elas são aqui embaixo é o que nós usa para fazer aqui a aqui a câmera né Vou virar aqui aqui a câmera esse é o tampão com rosca uma boa rosca porque para ele não, não perder o que está dentro fácil e também a as varetas dele nós vamos pegar aqui essa é as varetas dele deixar mais ou menos aqui assim para o pessoal ver né porque eu acho que tá dando para ver no vídeo aí elas meio iradas e aqui ó nós vamos agora nós vamos colocar a vareta nele aqui nós colocou a vareta nós coloca tem gente que deixa mais ou menos aqui nessa posição, uns 3 centímetros aqui, outros já deixa encostado, então tanto faz, para encostado ou ficar aqui 3 centímetros, não tem problema nenhum. Ah, essa aqui, ela tá, tá acabando de ser montada, aquela vai para um amigo nosso lá do Pará, o São Antônio. Aqui é o rolamento, é tudo rolamento seco. Não tem rolamento de esfera, de aço, aqui é somente um material só, tantas varetas, tudo aqui. As empunhadeiras de um material especial. Então, aqui se aperta aqui em cima e a vareta já fica firme. Você já está pronto para usar aí, ó. Agora, essa aqui eu vou mostrar, aqui é a parte da furação, que a gente fura, é, fura faz a furação, faz a rosca aqui embaixo, aqui dá pra ver, ó, que é vazada de um lado pro outro, não sei se tá pegando na câmera aí, que ela é vazada, ó. Esse material é um material especial que Não é fácil achar ele Então a Agora né, eu vou pegar essa outra aqui ó, Mostrar para vocês aqui ó, O tampão dela Ela tampa aqui também certinho E aqui dentro da câmera que a gente chama aqui de câmera porque uma câmera é que é aonde você coloca um testemunho aqui dentro você coloca topázio, você coloca o rubinho coloca o niob, coloca um pedacinho de ouro para você caçar ouro aí você tampa bem tampado até o final dele da rosca que não tem perigo mesmo que ela desenroscar metade quer ficar metade aqui desenroscada não tem perigo de você perder nada ainda porque a rosca dela é grande então, a... essa também é outra, esse giro que ela dá, é tudo rolamento a seco, que é o suficiente para ela para ela cruzar quando ela acha o objeto. Então, isso aí é muito importante. Agora eu quero pedir o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like aí, para que o YouTube possa subir esse vídeo. Nós já estamos aí inteirando os 3 mil inscritos aí. Logo, logo nós vamos estar tá com 4 mil, 5 mil. E tem que agradecer os meus amigos aí que tem se inscrito aí no canal e os que já estão inscritos. E nós vamos continuar fazendo uns vídeos aí sobre as variônicas e de vez em quando também caçando alguma coisa. Agora por causa desse problema do coronavírus aí não tá dando para para tá saindo muito, tem lugar que não dá para ir. Então a gente tem que ir fazendo uns vídeos... Demonstrando aí como é que elas é feita e as variantes é feita, e assim que as coisas dão melhorada, nós vamos começar já. Beira de rir mesmo. Então nós vamos colocar essa outra varinha aqui nela. Aqui ela é simples de montar. Ó, ela tem esse buraco em cima. Você passa a vara ela vai desmontada. Ela vai assim, ó, do jeito que tá aqui. A vara empunhadeira a pessoa quando chega lá é só a pessoa passar apertar. O parafuso de cima está montado. Aqui, ela, por exemplo, ela, ela é uma varita firme. que Ela não fica igual aquelas varitas de rolamento que ela fica, dizem, entortando para todo lado. Ela é firme. É o suficiente para ela achar o que está no chão. Então, é porque tem umas que você pega elas elas descambeta para todo lado vira uma para um lado outra para outra Essas aqui não as duas é firme então ela vai cruzar ó, a partir da hora que ela achou alguma coisa embaixo aí a ó... e também mostrar aí para o pessoal a ferramenta que nós usamos aqui essa aqui é a ferramenta que nós usamos para fazer essa parte aqui ó de cima essa parte do furo do parafuso aqui é feito com é feito com essa com essa tarraxa. então essa aqui é uma ferramenta que nós usamos para fazer ela agora eu apertei aqui agora eu vou ter que usar o dá uma então, essa que nós usamos para abrir essa rosca então aqui é a mesma rosca que vai aqui ó, nós usamos ela para fazer essa rosca em cima e, e outras ferramentas broca morça e também nós usamos essa aqui ó, que é uma morça coordenada ela vai ela vai para um lado vai para o outro para que você possa fazer o furo no lugar mais preciso ela vem para trás né? e, e a outra de cima vem para cá se você precisar mudar as posição você pode ir tocando ela e mudando a posição na na, na parte dela aqui você faz a abertura do que você vai pôr aqui dentro você vai pôr esse aqui dentro faz a abertura controla ele certinho no nível um pouco você vai fazer esse furo aqui ó aí você pega ela traz ela primeiro você pega você pega o pino você faz a marcação no centro certinho e depois de furado, que ela está no centro, você regula onde você vai furar. Ela, vamos então, supor você quer furar no meio da peça. Então a furadeira vai para lá, a morsa coordenada leva ela para frente. Ó, você vem com ela, controla ela aqui no centro e fura no centro. Então, a ferramenta para fazer a o detector iônico é muito importante. Às vezes eu vejo o pessoal fala aí que. Tentou fazer, não deu certo. Mas não é que não dá certo, é porque não tem essa ferramenta certa. Porque tem uma, é umas partes desses aqui, ó. Isso aqui nós faz no torno, Porque depois que faz a fundição desse metal, aí nós tem que entrar com ele no torno para fazer essa parte aqui, para fazer essas empunhadeiras. Então você não acha isso aqui pronto no mercado. O que você vai achar no mercado são as varetas. As varetas você acha no mercado, mas as outras partes você já não acha no mercado. Pronto. Por isso que não é muito fácil fazer uma igual. E como eu estava falando aqui da morsa. Aqui nós usa essa broca. Que é uma broca de 4. E também usa uma broca também de dois e meio. A broca de 2,5 é a que nós abrimos na cabeça dele para fazer a rosca para o parafusinho de cima lembrando pessoal mais uma vez aí gente o like não custa nada dá um, Tá vendo o vídeo aí dá o um like para nós aí para ajudar nós faz os comentários aí se comentários for bom for ruim não tem problema isso aí faz parte dos vídeos porque às vezes tem pessoa que faz um comentário ruim e ele faz por não entender às vezes ele não, não tem conhecimento então, ele não entende, ele faz às vezes um comentário. Não. A gente também, eu também, tem que entender isso. Agora, eu só peço uma coisa, pessoal aí que não entende, procura entender, procura procurar no Google aí, sobre as via, as varas com via, como é que funciona, como é que não funciona. Então, é uma coisa que, que a pessoa aprende. E tudo que se aprende hoje em dia, não é perdido, às vezes um dia pode servir. e é o jogo de tarraxa que nós tem, é um joguinho de tarraxa, que aqui nós vai até a 12, é o que nós usa para fazer essas variônicas, material, nós temos aqui ó, as peças vareta essas varetas que vem, essas tem no mercado, essa você acha no mercado, então é. Essas daqui, ó. essas aqui já tá cortada no tamanho certo. Essas já estão tá no tamanho, que é 40 centímetros. Esse detector que vai para o amigo nosso lá no Pará, que tá acabando de ser feito. Ele deve viajar amanhã depois do almoço. Então nós estamos acabando de regular ele. Daqui a pouco nós vamos testar ele, ver se realmente ele está mesmo firme, ver se não tem que fazer mais algum ajuste nos rolamentos. Aqui pela nossa experiência aqui os rolamentos já está mais ou menos na posição certa, já está com a forga certa. Então amanhã ele deve viajar depois do almoço para lá. Lembrando também, pessoal, que esse material, pessoal, é um material só, aqui não tem dois tipos de material. Aqui é todo latão, tudo amarelinho, não tem aço, não tem cobre, não tem nada. Agora, mais, daqui mais um mês eu vou fazer umas que só tem cobre, também não tem outro tipo de material nelas. Vai ser toda, de cobre, toda feita de cobre, e essa aqui é toda feita no latão, que é o metal amarelo, que ela é mais propícia para ouro. Já que eu vou fazer de cobra, ela vai servir para o ouro, mas ela vai ser mais propícia para caçar água. Então, é, daqui uns 15 dias, nós já vamos estar tá fazendo uma demonstração da outra também de cobra. Nós já também já já não vamos encerrar esse vídeo, porque já está ficando meio longo. E lembrar os amigos aí para se inscrever no canal e dar o um like. Logo nós vamos ver se nós vamos conseguir sair aí para nós fazer caçar alguma coisa na prática. Porque esses dias eu não tem conseguido sair. Só consegui fui lá no terreno lá, fiz lá uma, uns vídeos lá sobre uns comandos lá dos minerais. Então é por causa do coronavírus fica difícil, né? Mas a gente espera que logo faça, né? Outra coisa aqui também, as empunhadeiras aqui, ó, é em torno de 11 centímetros. É... Ó. 11 centímetros certinho. E é o bastante, por exemplo, mesmo que a pessoa tiver a mão grande, dá para ele pegar com sobra. É um cara que uma mão grande aqui, dá pra pegar, vixe, Com muita sobra nela. E que ferramenta: aqui a gente usa. É a ferramenta que a gente tem que ter. Isso aqui é pra marcar, pra furar. É alicate, ferrinha. Uma bancada que nem essa. E também, logo, eu vou fazer um vídeo lá no torno trabalhando nessas peças aqui ó o pessoal vê que essas peças aqui realmente ela precisa do turno agora essas outras não essas outras eu faço elas aqui mas essas outras lá no turno então a o pessoal tem perguntado muito aí como é que faz que fez tá fazendo um mas tem, tá tendo dificuldade então vendo esse vídeo aí a pessoa já vai ter uma, uma ideia mais mais correta para ele fazer uma, porque às vezes a pessoa não é só eu comprar um materialzinho lá no Mercado Livre, lá eu consigo fazer. Bom, comprar o um material é fácil, o mais difícil é fazer ela porque às vezes exige algumas ferramentas e essas ferramentas de uma vez a pessoa não tem ela na hora, ele tem que procurar uma pessoa que tem. E nós vamos encerrar esse vídeo. Agora logo amanhã nós vamos ter um outro vídeo. E também vai ser um vídeo muito bom. E aqui também é um joguinho de broca. Essas brocas também é sobre medida. Que é 3, 3,5, 3,2, 3, 3 2,5, 2,1. Também elas é sobre medida. E... Uma boa tarde, Maurício Mococa, até o próximo vídeo.